Oi pessoal, tudo bem? Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de dizer que eu tentar postar tipo uma tirinha por semana Não uma tirinha literalmente, mas sim um vídeo com tirinhas E essas tirinhas, que as tirinhas, vão imaginar, as tirinhas é um quadradinho As histórias seriam a história mesmo com os quadrinhos Então geralmente nos vídeos... Nos vídeos curtos, seria de 1 a 2. Nos vídeos normais, de 2 a 3. E nos vídeos especiais, de 3 a 5. Então, eu gostaria de dar o um recado. E também, os vídeos... Eu mesmo vou postar os vídeos curtos. Agora, os especiais, eu vou colocar como estreia. Sim, vocês ficar comentando. E se minha testa estiver bugada... Aqui, se você estiver vendo minha testa pipocando... É que essa câmera do meu pai é muito ruim. Mas, vamos pro vídeo. O Mintrixer de coçano vezes 5 é igual a 100. O que é Mintrixer? Ha, brainlight. Ha, que lixo para dever de casa. Ha, ha, ha, ha, ha. Ok, Google, Dever. O bintrix de coçano vende cinco é igual a cem. Ah, ha, sou hackerzão. Mano, o Wi-Fi travou. tchu tchu chup, travou. Hum. De quem é a culpa? E ele vai ficar bravo. X-Burger tão, Só que não. Bobo Grã. Hum. hum... Por que eles usam o Bobo Grand Tchá comigo! Shhh... Shhh. Boom. Hum... Valeu a pena.